O Minuto do Sucesso, com Márcio Miranda. Muitas vezes a gente está desanimado, né? parece que nada dá certo, a economia está para baixo, os clientes reclamando, ninguém comprando, você se encontra com os concorrentes, todo mundo reclamando da vida, chega em casa, todo mundo reclamando também, só que isso não resolve. É preciso ter um pouquinho mais de ânimo, um pouco mais de entusiasmo, de levantar a bola para conseguir vender. Até mesmo tem vendedores que apoiam o cliente quando eles dizem que a sua ação está ruim. Aí você não vai vender nunca. Sempre existe uma saída para tudo. Depende muito mais de você, do seu esforço, da sua criatividade, do que da economia do país. Vale a pena lembrar que o avião só decola quando ele está contra o vento. Você, nesse momento, pode estar contra o vento. É a hora de decolar. Tá bom? Um grande abraço, bons negócios para você.